Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo e nesse vídeo vou falar novamente sobre a Bet Advisor. já falei sobre ela há muito tempo e resolvi acrescentar alguns detalhes importantes aqui para quem tem interesse em vender as suas apostas este é um site onde você pode vender as suas apostas gratuitamente Aqui na Bet Advisor existem alguns níveis de apostadores, todos começam como gratuito. Depois de ter feito 50 apostas, se você estiver positivo, você pode passar a ser um apostador júnior. A partir desse momento você pode vender as suas apostas aqui. Tudo será feito de forma automática, basta apenas postar suas apostas e o site cuida de todo o resto. Então depois de 50 apostas, se você estiver positivo, você passa a ser um vendedor júnior ou como falam aqui, um informante júnior. O nível do informante júnior é de 50 apostas até 250 apostas e logicamente tem que estar positivo. Se você fizer mais de 250 apostas e ainda assim estiver consideravelmente positivo, você passa para o próximo nível que é sênior. No nível de destaque, a própria BetAdvisor escolhe os apostadores a seu próprio critério. Depois que você se torna um apostador júnior ou sênior, você recebe uma comissão de 36% do preço da assinatura. Então o que você tem que fazer para vender as suas apostas aqui na Advisor é ter um histórico positivo e verificar sua conta enviando os documentos quando for solicitado. Dentro da Advisor você pode criar vários perfis em vários esportes. Para fazer isso é muito simples, basta clicar aqui na imagem do seu perfil e depois criar um tipster. Eu já tenho vários criados e depois de vários criados, você escolhe qualquer um que você tiver. Aqui na sua página, você pode ver as suas últimas apostas. Também pode ver as suas estatísticas e modificar algumas configurações. Para apostar uma ou mais aposta aqui na Batch Advisor é muito simples. Depois de você escolher o perfil no qual você quer fazer a aposta, você clica nesse botão do lado direito inferior para inserir a sua aposta. Depois disso, basta você navegar aqui pela página. No meio você vê os jogos em destaques, as ligas em destaques. E do lado esquerdo você vê as outras ligas. Você pode navegar aqui pelo menu, escolhendo o jogo que quiser. Depois de escolher, você clica em selecionar. E depois basta preencher os dados para completar a aposta. Primeiramente, vamos em Stake, e colocamos a porcentagem de 1% até 5% da sua banca. Depois escolhemos o tipo de aposta. No exemplo aqui eu escolhi mais ou menos gols. Na próxima etapa continuamos preenchendo a nossa aposta, no caso aqui mais gols. E depois colocamos a linha em que vamos apostar, por exemplo aqui 2.5. Logo após escolhemos a casa de apostas onde vamos apostar ou aonde escolhemos a nossa cotação. E depois basta preencher a cotação. Você vê que quando eu preencho aqui, por exemplo 1.70, logo abaixo dá outro valor da cotação de 1.60%. Isso aqui é a cotação mínima que eu aceito nessa aposta. Então quando os assinantes ou mesmo quando você estiver oferecendo apostas gratuitas, as pessoas que verem as suas apostas, elas irão seguir o que você colocou aqui para apostar no mínimo até 1.65. Abaixo disso não é mais para apostar porque não valeria mais a pena. Apenas um exemplo para saber como funciona essa função. Pois disso, clicamos em próximo. E depois finalmente chegamos aqui para publicar nossa aposta. Você vê que eu mudei o jogo, mas isso não importa, é apenas para servir como exemplo. Você vê aqui o tipo de apostas que iremos colocar, mais ou menos gols. Na linha 2.5, stake de 4% da banca. A aposta será em mais, over, a cotação de 1.70 até a menor cotação será 1.65 e a casa de aposta pinnacle. Estas informações que os assinantes irão ver quando encontrar nossas apostas. No caso aqui quando você já for um apostador júnior ou sênior você terá a opção de oferecer ou não a aposta como uma aposta gratuita. Se você quiser oferecer como aposta gratuita basta marcar essa opção. Depois basta clicar em publicar e teremos publicado a nossa aposta. Aqui Aqui na BetAdvisor podemos ter no máximo 10 apostas ativas, como você pode ver aqui no menu à direita. Temos duas apostas ativas e ainda temos mais oito apostas disponíveis. Você poderá encontrar suas apostas oferecidas gratuitamente vindo ao menu Dicas do Dia e depois clicando em Grátis. Aqui você encontra as apostas gratuitas. Geralmente as apostas, quem oferece as apostas gratuitas são os apostadores gratuitos, né? mesmo porque apostador júnior e sênior quer vender as suas apostas. Eu utilizo como estratégia oferecer algumas apostas gratuitas, pois as pessoas que vêm procurar aqui dicas de graça, podem encontrar minhas apostas e seguir o meu perfil. Então, por exemplo, se eu posto ali 10 apostas, eu costumo colocar umas duas gratuitas, apenas como estratégia para as pessoas encontrarem o meu perfil. Depois que você se tornar um apostador júnior ou sênior, poderá encontrar o seu perfil aqui na página dos tipsters. Quanto melhor ranqueado, melhor para você, né? Mais exposto você estará aqui no site, Caso se você não encontra aqui o seu perfil, basta também procurar pelo seu nome aqui no menu Busca e encontrará o seu perfil aqui na página dos Tipster. Caso você também seja destaque algum mês, a BetAdvisor costuma destacar alguns apostadores na página inicial, o que ajuda também a ser encontrado por prováveis assinantes. Então é assim que você faz para vender as suas apostas aqui na BetAdvisor. Existem outros sites também onde você pode vender as suas apostas, mas eu acredito que esse aqui seja o melhor pela simplicidade, também por ser gratuito. No mais, é isso. É isso que eu queria mostrar sobre a Bet Advisor. Agradeço por assistir esse vídeo e até o próximo.